Não corres no laboratório, Sam. É, então, como em que vai isso? Sim, está tudo aí bem. Ué! Sam? algo de errado? Tu? Um, eu? Não podes ficar com o meu irmão, Eu é meu! Oh, por favor, não.